Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de aquário já focando em 2023, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou usar somente esse tarot de wait. Então vamos saber aqui tendências para o ano de 2023 para o signo de aquário. Aquário. Nesse ano de 2022 foi um ano difícil por causa dos momentos de negatividade, de notícias ruins, de surpresas, de caminhar no escuro, se sentindo solitário ou por muitas vezes um vazio. E também houveram momentos onde as emoções dominaram a sua vida, estando à frente das situações. Também houveram aprendizados. Mesmo que tenha sido de forma sutil e inconsciente, você aprendeu que antes dos outros confiarem e acreditarem em você, é preciso que você seja o primeiro a acreditar e confiar em você na sua capacidade e persistir nisso mesmo que inicialmente seja um tiro no escuro mas na sequência vem o crescimento vem o apoio e vem os aplausos e muitos aqui tiveram a prova esse ano de um reconhecimento aqui mostra você levando para 2023 como pendência para continuar lapidando a alegria de viver, a confiança na vida, de olhar para o alto, para a luz, abrindo as janelas para o sol entrar, iluminando seus caminhos de forma leve, trazendo a renovação necessária, e de forma calorosa, preenchendo o seu ser, irradiando positividade, porque o sol abrilhanta tudo. Então, continua deixando essa luz clarear os seus caminhos, a sua vida, o seu interior, acreditando que dias ruins realmente passam e que a solitude. Traz um preenchimento incrível. Você aprendeu muito nesse ano de 2022, inclusive que o descanso também é uma ação. Também é necessário para se recuperar, se fortalecer, se autoconhecer e que está tudo bem não ser produtivo sempre. E que algumas coisas não dependem só da sua ação. Elas têm um tempo certo de acontecerem. E por isso dá a impressão que houve um atraso no percurso. E é como se você soltasse alguma coisa e aí você estivesse realmente vendo resultados. Porque fluiu no devido tempo. Agora, falando de 2023. Nesse ano de 2023, você pode usar mais da satisfação... Do que realmente te faz bem, eleva sua vibração, acalenta suas emoções e traz uma sensação de conforto, e bem-estar. De modo que a sua empolgação não seja amassada pelo externo que te rodeia, mantendo a sua autoestima e equilíbrio emocional à frente dos seus projetos. Agora vamos para a tendência. A tendência para o ano de 2023 é estrutura e poder. É você se fortalecendo para cuidar do seu império com foco, determinação, maturidade, confiança para que a sua base física, emocional, intelectual, espiritual, enfim... Estejam firmes, alinhadas e bem estruturadas, crescendo cada vez mais e gerando frutos, tá bom? Obrigada por estarem comigo nesse ano de 2022 rumo a 2023. Obrigada por essa troca de aprendizados e por confiarem no meu trabalho. Nos vemos em 2023, até breve e muita gratidão!